Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, certo? E sejam muito bem-vindos, vocês estão assistindo esse vídeo agora E aproveita também, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer Ativa o sininho para novas notificações, deixa o um joinha E não esqueça pessoal, de jeito nenhum, de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, certo? E vamos seguir aqui com esse passo a passo Então, vamos precisar de isopor, certo? Que foi o Zopo que eu consegui na rua mesmo. Aqui é para fazer a casinha. Eu vou desenhar aqui ó a parte do telhado. Então aqui tá as duas partes, ó certo? Aí agora vamos fazer as laterais. Vocês podem estar tá fazendo o tamanho que vocês quiserem aí, pessoal. Aqui é o tamanho que eu escolhi. um para cá. Esse outro é menor. as laterais cortadas, ok? ó Pessoal, agora vamos precisar de arame. Ó. Arame, vocês cortam o arame. Um vocês fazem assim ó, outros assim. É só pra ajudar a gente a prender o isopor no outro, ok? Então vamos começar aqui pela lateral. Fica assim. Agora vamos prender essa outra aqui. Ó pessoal, agora aqui ó, o um outro pedaço de isopor, nós vamos cortar aqui o meio, ó. Aqui, ó. Aí, meio. O tamanho, OK? Pronto. Aqui é só montar agora. Dois tirinhas aqui, pessoal. Só para colocar aqui, ó. Pronto. Aqui é a base da nossa casa, certo? Agora vamos fazer a ponte ó pessoal, aqui eu cortei cinco pedaços aqui de isopor pra gente poder fazer a ponte eu coloquei a casinha aqui só pra meter mais ou menos a noção do tamanho da ponte que nós vamos fazer certo? então ó, vamos pegar aqui, ó juntar aqui o isopor um no outro é, pega esses grampos ó, vai só ficando aqui ó Aqui é só pra marcar Aqui do mesmo jeito E as vezes vamos fazer com, com os outros Aqui, ó Ó pessoal, eu cortei assim Os pedacinhos assim de isopor, ó só para fazer essas partezinhas aqui, ó. aqui eu dei uma entradinha para colocar aqui, aí cada um vai prendendo, ó. esse eu vou colocar aqui. não precisa ser uma medida exata. vamos aprender. ó pessoal, agora vamos fazer uns ganchinhos assim, ó. Que a gente tá colocando aqui. já colocamos todos os tronquinhos, ó. Pronto pessoal, fica assim, ó. Agora eu vou preparar aqui a massa de cimento, certo? Pra gente dar continuidade. Ó, pessoal, é aqui eu fiz essa massa aqui, ó. Meia mole, certo? E vamos tirar aqui e vamos precisar um pouquinho de areia úmida. Só pra gente colocar aqui, ó. Só para servir de apoio. Vou colocar aqui e aqui, certo? Ó, pessoal. Esses pedaço de pano fino, ó, vamos colocar aqui, tirar aqui. Só fazer uma base para baixo, a é quem faz isso. Ó. É só as beiradinha do tecido. Ó pessoal, já comecei a passar aqui a nota aqui ó de cimento, certo? Isso eu vou fazer ó na casa toda. Aliás, nessa base toda, certo? Aí Vou esperar secar para gente dar mais outro demão dessa mesma massa aqui. Só que sendo assim, ó, mais mole. Só cimento e água, ou se você preferir, cimento e areia também, certo? Então, vou ficar aqui trabalhando e esperar essa peça secar por 24 horas para a gente voltar e finalizar ela, certo? Com vocês. Ó, pessoal, a nossa peça secou, certo? Super resistente, ó. Aí agora vamos fazer os acabamentos, certo? Aqui, ó. Aí vamos precisar aqui de uma vasilha, uma medida dessa daqui, ó, de areia peneirada, e duas de cimento, ok? Duas de cimento. Aí vamos misturar aqui a massa, Gente, essa massa aqui tem que ficar meia mole Nem dura Nem dura demais, nem mole demais, certo? Vamos fazer ela como se fosse massa de rebocar E aqui, ó Água e cola Ó, pessoal Tem que ficar assim, ó A consistência dessa, essa aqui, ó Certo? Vamos umedecer ó pessoal nesse momento agora ó vamos fazer uma marcação assim ó de madeira imitando madeira certo aí bota assim ó dois dedos aí vem aqui ó tem que ficar como se fosse uma tábua Certo? Aí aqui, ó, só o tronquinho. Imitando um tronquinho, você faz isso aqui, ó. Nele todo. Certo? Aí aqui, ó. Ó, pessoal, a mesma coisa a gente vai fazer na casinha, certo? Vamos começar a modelar logo aqui. Passar a massinha mole. Vamos aqui obedecer, certo? Ó, oh, pessoal, com essa mesma massa mole aqui, vamos fazer aqui o tempo. É só pegar com a mão, ó. E só fazer assim. Ó, oh, pessoal. Eu já coloquei massa nas peças, certo? Na casinha e na ponte. Aí quando isso tudo secar, a ponte eu vou fazer o acabamento embaixo. Aí eu só volto com vocês para pintar, certo? Agora eu vou esperar secar por 24 horas e até amanhã. Pessoal, olha aqui. Eu já dei um aqui de, de amarelo ocre, certo? Na nossa ponte. E vamos pintar com o um pigmento que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, que é pigmento xadrez. Mas vocês podem estar pintando de qualquer uma cor, certo? Fica a critério de vocês. Então vocês me acompanham aí. Pessoal, agora com um pano úmido, aí vamos tirar o excesso só dessa parte aqui, ó. Ó, pessoal, já pintei aqui, ó, a casa todinha e a ponte, certo? Onde eu vi que precisava de tinta, eu pintei. Aí fica a critério da gente. Aqui tem dois pedaços de corda, ó, que eu cortei. Vocês lembram desses ganchinhos aqui, né, que a gente fez? Então, vamos começar agora. pessoal já terminei a pintura certo? a pintura essa aqui é básica então o que eu quis passar para vocês foi a simplicidade de fazer uma, uma, uma, uma casa certo? de isopor e não tem muita coisa certo? bem rústica, bem simples de fazer e eu tenho certeza que vocês vão arrasar aí em casa aí quando essa, essa tinta toda secar eu vou passar o, a resina acrílica a base de água para impermeabilizar a peça também da brilho e proteger ela ok? e quem já gostou é, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximos vídeos certo? deixa um joinha e compartilha esses vídeos nas redes sociais de vocês para que ajude e fortaleça mais o nosso canal, ok pessoal? então o passo a passo de hoje é esse, espero muito que vocês tenham gostado e fiquem todos com Deus pessoal, aproveitando também aqui, né, esse espaço eu quero mandar um beijo para a nossa querida Estela Gimenez Do Uruguai Que pediu para me mandar um abraço, um beijo Então se sinta abraçada, meu amor Forte beijo, espero que vocês tenham gostado também Desse passo a passo, beijo